Fala galera do Khan Academy, estamos aqui em mais uma série de vídeos dentro de cálculo multivariável. E nessa série aqui, em específico, trataremos sobre derivadas parciais de funções vetoriais. Caso você não saiba ou não se lembre de como calcular uma derivada simples de uma função, eu aconselho que você procure este conteúdo aqui no Khan Academy. E vamos iniciar essa série aqui simplesmente por mostrar como que nós calculamos essa derivada parcial. E nos próximos vídeos, nós iremos descobrir qual que é o significado, qual que é a interpretação a interpretação dessa derivada parcial dentro das funções vetoriais. Então temos aqui uma função qualquer, vamos chamá-la de V, em que dois parâmetros são adotados, o s e o t. Então temos aqui V de s e, t, e esses dois parâmetros nos retornam vetores x, de s e t, y de s e, t, e z. De s e, t. e em específico nós queremos tirar a derivada parcial da seguinte função. Para x, nós teremos t² menos s². Para y, nós teremos apenas s vezes t. E, por último, para z, nós teremos t vezes s² menos s vezes t². Vamos, então, calcular a derivada parcial em relação ao diferencial t. Vale ressaltar que, quando estamos tirando uma derivada parcial, nós não utilizamos aquele d minúsculo para indicar o diferencial, mas sim a letra grega Δ. Que é esse d aqui curvadinho, beleza? Então, derivando t quadrado menos s quadrado em relação a t, nós teremos apenas 2t, já que aqui o s irá se comportar como uma constante em relação ao nosso parâmetro t. Para y, nós teremos apenas s, né? porque derivando t, nós teremos 1 e esse t estava multiplicando esse s, então, 1 vezes s. E, para a última componente, nós teremos s² menos 2st, beleza? Portanto, está aí proposta a forma que iremos calcular a derivada parcial, mas, muito mais importante do que calcular essa derivada, é visualizar a função e o que a derivada parcial significa dentro desse contexto. E é justamente isso que nós iremos ver aí na nossa série. Então, é isso, galera. Nós nos vemos no próximo vídeo.